Bom dia! Estou muito feliz por estarmos reunidos novamente para mais uma meditação. Hoje é o nosso décimo dia de 21 dias do ciclo de meditações conectando com o eu superior. Sente-se de forma confortável e comece a respirar lentamente, prestando atenção no ar que entra e que sai. Deixe a coluna ereta, feche os seus olhos e a cada respiração vá relaxando cada músculo do seu corpo. O processo de busca pelo seu próprio ser é um processo de acordar lindo e amoroso. Você está reconhecendo a divindade em seu ser. Você é uma centelha divina se manifestando no aqui e agora. A partir do seu coração, repita mentalmente comigo. Eu sou uma centelha divina. Eu sou o meu eu superior.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 Eu sou a manifestação da minha centelha divina nessa realidade. Você sente uma grande paz e alegria e essa sensação começa a invadir todo o seu ser. Você se conecta com a sua essência divina e vibra na energia de puro amor e gratidão. Agora repita, eu sou Deus em ação e hoje escolho ser o puro amor e gratidão. Namasté.